o levará a participar de muitos projetos em sua vida profissional. E seu trabalho como gestor evoluirá de acordo com sua experiência. A disciplina Gestão de Projetos facilitará o início dessa caminhada, tratando dos principais conceitos utilizados. Além disso, trataremos do PMBOK, padrão de gerenciamento de projetos muito utilizado na indústria de software. Lembre-se que organização e constância farão com que seu estudo seja mais eficiente.